Próxima estação. Next Station Carandiru. Desembarque pelo lado direito. Imaginem que incrível produzir um filme de baixíssimo custo e altíssima qualidade. Bom, eu imaginei e produzi. Esse trecho, que vocês acabaram de assistir, faz parte de um dos meus curtas e foi produzido utilizando um aparelho celular de marca e modelo popular. Cada vez mais, comunicadores do mundo inteiro, assim como eu, utilizam seu talento em dispositivos móveis, produzindo conteúdo audiovisual autoral independente para alcançar as pessoas. O texto desse vídeo, inclusive, foi escrito em um aplicativo para celular gratuito utilizado pelos principais roteiristas da atualidade. A captação de vídeo e áudio foi feita utilizando celulares e reaproveitando objetos que eu tenho em casa. A edição e finalização foi feita com outro aplicativo, também gratuito. Tudo de forma simples e intuitiva, pesquisando e conhecendo o que tenho disponível e transformando em cinema. Se eu consigo, você também consegue pois o povo brasileiro ama audiovisual de qualidade. Basta um celular com acesso à internet e a sua mensagem chega ao mundo. Compartilhe as suas ideias. Valorize o seu talento.